E aí pessoal, sejam menos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, estamos de volta para mais um vídeo do Crash Royale Porque hoje é um dia especial, olha o que aconteceu comigo, cara Olha a quantidade de baús que eu ganhei de batalhas comuns Manos, foi o seguinte, eu tava com um baú de ouro já Que é esse primeiro baú aqui de, da, no canto inferior aí, ó, esquerdo eu Tava com um baú de ouro, e aí eu de repente eu ganhei um baú super mágico Pá! muito feliz, fiquei muito feliz e aí cara, eu falei, não então eu vou fazer um vídeo abrindo baú super mágico grátis, porque, mano, tem 40%, mais ou menos 40% de chance de vir uma carta lendária e se vir qualquer carta lendária eu vou colocar alguma carta lendária pra, pra algum nível a mais, se vir uma, uma princesa, eu vou colocar minha princesa pra nível 3, e se vir qualquer outra carta lendária eu tenho todas, tenho todas no nível 1 então se vir qualquer uma delas, eu vou colocar alguma delas pra nível 2 então, hoje, aí eu fui lá o que, que eu fiz, mano, o que, que eu falei, caramba Além disso tudo, apareceu um lava round na minha loja de cartas. Apareceu um lava round e eu pensei, mano do céu, esse vídeo vai ficar muito bom. E aí o que eu fiz? Fui lá no portal dos créditos, comprei 6.500 gemas, comprei todas, todas essas gemas eu comprei em ouro, deu 150 mil de ouro. Cara, o bom de ir lá no portal dos créditos é porque, tipo assim, além de barato, além de barato, você pode colocar meu cupom de desconto, você ganha mais 8% de desconto e as suas gemas chegam em 5 minutos. Pá! Chegou, acabou. Belezinha na represa, mano. Você já tá com suas gemas em 5 minutos pagando barato. Isso que é o melhor. E se você não tem é, como comprar... Com um cartão de crédito internacional, que é o caso para você comprar direto da iTunes. Você pode ir lá, você paga por boleto bancário, você pode pagar com um cartão de crédito nacional. Você pode pagar do jeito que você quiser. Em 5 minutos você tem suas gemas, ok? E vamos lá então. Cara, então o que, que eu posso fazer aqui? O que eu quero fazer hoje? Eu deixei vários baús aqui pra gente fazer algo épico. E mano, depois que eu ganhei o baú super mágico, que a probabilidade dele vinha é mais ou menos 0,1%. 1 um a cada mil batalhas você ganha um baú super mágico e eu ganhei o meu primeiro Finalmente, o primeiro baú super mágico que eu ganhei em batalhas, multiplayers, aí veio um baú gigante, cara. Aí eu falei, mano, não tem como ficar melhor, não tem como ficar melhor. Veio um baú gigante ainda pra terminar e eu falei, cara, agora sim eu tenho que gravar esse vídeo porque vai ficar muito bom. Vai ficar muito bom. Então vamos começar abrindo os baús grátis, vamos lá. Será que eu abri uma, uma carta lendária nos baús grátis? Aí, mano, aí eu dou um grito, aí eu dou um grito, mas... Enfim, vamos lá, vamos ver aqui É, cartas comuns, cartas raras, ok Baú da coroa, vamos ver Baú da coroa, vem coisa boa, veio gemas, ótimo Isso, olha só, cara As minhas cartas estão... Oh, Carta tá épica no baú da coroa, é sempre bom Agora vamos abrir os baús de ouro O baú da coroa Sempre vem coisas boas e só nesses baús Que você ganha do próprio jogo é que você consegue Ganhar gemas Baú de ouro, vamos ver o que a gente consegue Carro comum, comum, comum E rara, olha, galera Todas as minhas cartas estão perto de upar, então daqui a pouco eu tenho que ter muito ouro. E uma dica pra vocês, cara. Se você tiver algum pouco de gemas aí, 60 gemas pra comprar aquele pack de mil ouros, vale a pena. Porque o ouro é muito necessário, principalmente nas, né, quando você vai progredindo no jogo, você nunca vai ter ouro suficiente. Então é bom gastar gemas com ouro e nenhuma épica. Mas agora vamos... abrir o do baú gigante. Baú gigante. Vamos conseguir muitas cartas agora. Baú gigante da Arena Lendária ganhado gratuitamente. 1.840 de ouro. Uma carta épica. Olha só, difícil conseguir cartas épicas no baú gigante. Consegui uma aqui. E consegui 33 Mosqueteiras quase para nível 8. Minhas três Mosqueteiras. E 273 Esqueletos quase para nível 11. Os meus Esqueletos. Chegou o grande momento. Torçam por mim. Torçam por mim, galera. Torçam por mim. Porque agora, hein? Vou conseguir minha lendária. Vou conseguir minha primeira lendária gratuitamente. Vamos lá. É na fé. É na coragem. 4 mil de ouro. É comum. 141 flechas. 184 canhões comuns. 199 esqueletos comuns. Caramba. Quase esqueleto de nível 11. Quase coletor de elixir de nível 8. Porque veio 52 cartas raras. Veio 84 cartas raras e mini peca nível 8. 23 fura furia de nível 5. E quando vem a carta épica antes da última é lendária. É lendária. Princesa nível 3. 3 Uou uh! Princesa nível 3 Gratuitamente É nós, Nossa que baú épico do caralho Mano Muito bom Muito bom E agora Pra finalizar bem O que, que eu vou fazer Comprar um lava round Que veio na loja Lava round pra nível 2 Chupa essa manga Mas olha só mano 20 mil de ouro Pra fazer isso daqui Princesa de nível 3, Woo! Nossa, yes! Cara, princesa de nível 3 é muito boa, cara. Princesa de nível 3 é muito boa. Vou colocar meu Lava Round pro nível 2. Cara, cheguei a cansar, cheguei a suar, meu irmão. Caramba, eu tenho muita carta pra atualizar aqui. Muita carta pra atualizar. Tenho minha Fúria pra nível 5. Eu vou pensar aqui, o que, que eu vou fazer, hein? Vou colocar os meus Bárbaros que eu tô usando no meu deck. Nível 11, show. Tem 75 mil de ouro ainda. Vou gastar esse ouro, mano. Se bem que o cavaleiro de nível 11 eu nem uso, mano. O mini pack eu uso às vezes pra colocar no deck pra matar o gigante real. Vou atualizar. A fúria, ah, 8 mil. Tá mais, a mais barata de todas. E é isso. Uh. Vou até doar aqui para minha conta secundária. Manos, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Eu vou ficando por aqui porque o vídeo já foi épico o suficiente. Não, não tem como ficar mais épico do que isso, cara. Princesa de nível 3, meu irmão. Princesa de nível 3. Yes! Muito obrigado mesmo. Deixa seu like se você curtiu. Mano, eu tô muito feliz de ter a princesa de nível 3. Deixa seu like e se inscreve no canal se você gostou do conteúdo. E quer assistir mais replays épicos de aberturas de baú e conseguindo o princesa de nível 3 de graça. Eu sugiro que você se inscreva. Inscreve no canal aí. Fala um grande abraço do Gordinho. E até a próxima, galera. Muito obrigado mesmo. Fui!